Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Meu nome é Sérgio Nogueira e eu sou o fundador do radiestesia.net, maior site de radiestesia e radiônica da língua portuguesa. Nesse vídeo eu vou abordar um tema bastante espinhoso para muitas pessoas que estão começando. É uma das dúvidas mais recorrentes que eu recebo. A grande questão, como fazer perguntas em radiestesia? Como colocar um questionamento, como colocar uma programação inicial dentro da pesquisa que a pessoa está realizando? Eu vou responder essa questão e se você gostar desse vídeo, nos ajude compartilhando esse vídeo. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. E sim, como é um tema delicado, cheio de nuances e detalhezinhos, vão surgir muitas perguntas. Se você tiver alguma, pode colocar aqui nos comentários. Se você concordar, discordar, fique à vontade que nós vamos conversando e vamos melhorando. Então vamos lá pessoal, como realizar perguntas como colocar o questionamento. Eu acho que a melhor forma é, de explicar é dando alguns exemplos. Eu formulando aqui alguns questionamentos corretos e incorretos e mostrando o porquê deles serem corretos e incorretos. Talvez seja a melhor forma. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um testemunho, tenho uma ficha de análise, meu pêndulo companheiro, eu pego um ponteiro, e aí eu pego e eu vou fazer uma análise para uma pessoa. Então eu pego o ponteiro, eu coloco aqui no fígado, por exemplo, coloco e pergunto, né? existe algum desequilíbrio no fígado? E meu pêndulo faz um movimento horário, que na minha programação é assim, existe um desequilíbrio. Mas veja bem, esse é um exemplo de uma pergunta extremamente mal formulada. Ok? Então, se você realiza uh, perguntas dessa forma, é bom já saber que precisa melhorar. E por que, que é uma pergunta mal formulada? Bem simples. O fígado, ele é um órgão, é uma glândula... Muito complexo, ele realiza uma série de operações químicas diárias, está ligado a uma série de fatores do, do corpo, uma série de processos, realiza mais de 500 operações químicas por dia. Isso nós estamos falando só do ponto de vista físico, hein? dentro do, do ponto de vista energético, ele também está relacionado a uma série de coisas, é extremamente complexo. Tanto é que nós temos um meridiano inteiro que leva o nome do fígado, ok? Então, Veja bem, quando eu faço uma pergunta tão genérica quanto existe um desequilíbrio no fígado, mais de 90% das vezes a resposta pendular será afirmativa. Por quê? Porque dada toda essa complexidade, seu papel central numa série de processos, o mais o normal é que nem tudo esteja funcionando 100%. E eu estou perguntando de uma forma muito genérica, existe algum desequilíbrio? Qual que vai ser a resposta? Sim. OK? Vai ser muito raro a resposta ser não. Então, como é que eu tenho que realizar a pergunta neste caso? Eu já tenho que filtrar mais ou menos o que eu quero. Então, existe algum desequilíbrio do ponto de vista energético, emocional, é, mental? Aqui eu já vou meio que filtrando. Ou eu vou completando aquela primeira resposta que foi dada. Sim, existe um desequilíbrio. Ok, esse desequilíbrio está centrado no campo energético... É em função de fatores emocionais, é em função de fatores mentais, e aí eu vou filtrando realmente. Porém, se eu parar apenas nessa questão né, inicial, eu sou facilmente conduzido ao erro. E por que, que eu digo isso? Porque isso é uma coisa que nós vemos muito na escola, alunos que vêm de outras formações ou que muitas vezes praticaram radiestesia por muito tempo sem um acompanhamento. Fazem avaliações onde mostram muitos desequilíbrios em muitos pontos energéticos diferentes. Não raro isso, é fruto de um questionamento que não foi muito bem elaborado. Aí vamos a um, a um outro exemplo. pessoa chega e fala assim, ó, eu já tenho um problema muito sério para dormir, não estou conseguindo dormir, estou com uma daquelas danadas, fui no médico, já fiz exame, estou tomando remédio, mas não resolve. E eu vou ajudar essa pessoa. Então, eu pego aqui meus filtros de cores, ok? E aí, pego o testemunho da pessoa e aí eu pergunto, qual a melhor cor para ajudar esta pessoa a dormir? E começo a fazer uma pesquisa. Esse é um outro exemplo de uma questão bem mal colocada, que pode me levar a resultados bem antagônicos e ineficazes. Por quê? Qual a melhor cor? Pode ser que a melhor cor não esteja aqui, ok? Então, eu estou fazendo uma pergunta que ela pode ser bem precisa. E se é a melhor cor for for turquesa ou for cor de rosa? Eu não tenho essas cores aqui, ok? Então, nesse caso, a, pergu a, a pergunta precisa é qual dessas cores eu posso utilizar para auxiliar no som dessa pessoa? Qual destas cores é a melhor cor... Né, qual entre estas é a melhor para utilizar neste processo de cromoterapia. Tá aqui eu vou tendo uma coisa de um nível jamais preciso. Poxa Sérgio, mas a mente ela não vai interpretar aquilo que eu quero saber, não existe garantia nenhuma que isso vai acontecer. A grande verdade é que nós não sabemos exatamente como a mente vai interpretar. Então por isso que nós procuramos colocar o questionamento da forma mais precisa possível, para ser, ser necessário o um mínimo de interpretação e, se possível, interpretação nenhuma. Então, a pergunta ela deveria, na verdade, ser muito clara, muito objetiva. ok? Aí, vamos lá, vamos aqui a mais um exemplo. Ainda dentro do campo cromoterápico, eu estou numa sessão e eu vou trabalhar com a cor azul. Então como que eu programo o, a avaliação para saber o que eu quero? Vamos aqui, eu quero saber por exemplo, eu quero que meu pêndulo gire apenas quando eu pesquisar um órgão que necessite a emissão da cor azul. Então observa que é uma coisa muito simples, muito direta, o que é isso? Se eu sou cromoterapeuta, eu vou trabalhar com cores, ok? Então, eu chego aqui, por exemplo, e eu mentalizo. Eu quero que o meu pêndulo gire somente quando estiver sobre um órgão que necessite da emissão da cor azul. Então, o que eu aqui coloco aqui? Coração. Veias. Artérias. Pulmões. Aqui nos pulmões... Ele gira. Viu como é que foi bem simples, bem direto e bem eficaz. Por quê? Porque eu fechei a questão de uma maneira bastante precisa. Então, aqui não tem erro. Essas são algumas dicas para nós utilizarmos, ok? Pontos importantes. Eu devo ter perguntas, questionamentos ou a formulação de uma programação que seja o mais simples possível. Que não tenha ambiguidades, ok? Que seja possível de ser respondido com um movimento pendular. Então, por exemplo, eu não posso pegar e simplesmente colocar aqui sobre um testemunho só: qual a melhor cor é, para. Como voltar aquele problema no caso da insônia, né? Qual que é a melhor cor para ajudar a pessoa a dormir? Azul ou amarelo? Observe, o pêndulo ele não tem como me responder através de um movimento pendular qual é a melhor cor, ok? O pêndulo não vai falar. Então, nesse caso, eu tenho que pegar os filtros de ambas as cores, ok? Eu tenho aqui o testemunho. Bom, qual dessas cores aqui é melhor para atuar nesta sessão? Amarelo? Azul? Então aqui eu já tenho uma resposta pendular no sentido horário. Por quê? Porque agora eu coloquei a questão de uma forma que pode ser respondida através da radiestesia. Ok? Então essas são as dicas de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, nos ajude compartilhando. Ficou com alguma dúvida? Escreva aqui nos comentários. Nos diga, participe, nos diga como que você elabora suas questões. Se você acha, até que ponto que você acha esse tema importante, ok? Ah, seja eu não trabalho com, com questões. Então, nos diga aí também. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.